Se liga, soldado, que nesse vídeo eu vou mostrar para você que agora sacando aqui na Best 365 eu vou sacar o meu lucro, vou mostrar para você o quanto que eu lucrei aqui já nesses primeiros dias de 2023, eu vou mostrar para você como fazer o teu saque na Best 365 Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, a maior e melhor tropa do Brasil pra quem quer ganhar dinheiro com após esportivas. Inclusive, eu vou te mostrar alguns resultados da tropa, porque tem tanta gente, tantos alunos, lucrando tanto na Tropa Milionária. Mas antes de mais nada, olha só quem tá aqui hoje, ó. E aí? Ismaelzito, né? o, o rei delas. Ah. O brabão. O ó, inclusive, inclusive, acabou de pegar uma entradinha ali na tropa também, né, mano? Com certeza. Olha ah lá, já tá até online um lá, ó. Não já tá um né? na Bete lá, aqui, ó. O moleque já tá de olho ali. Aqui, mano, aproveita que tá no grupo. Deixa eu mostrar pra galera aqui, vem cá. Aí, pessoal, ó, aproveitar que tá no grupo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, neste exato momento, como é que estão tá os nossos filtrados. Olha só, terminamos mais um dia... Com 100% de assertividade, ok? 10 a 0 no dia hoje, novamente, o nosso grupo de entradas filtradas. Já são aí basicamente 4 dias, de 5 dias no total aí, terminando com 100% de assertividade. Inclusive, ó, detalhe: se você não tá no nosso grupo gratuito, eu quero te convidar para entrar lá no meu grupo gratuito. Bota no grupo gratuito aí, mano. Porque o nosso grupo gratuito tem mais de 30 mil pessoas hoje. É, eu mando alguns insights pra galera, só que a gente também sempre foca em estar tá mandando algumas entradas lá durante o dia. Ontem mesmo foram três entradas que nós mandamos no, no grupo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o nosso grupo gratuito, ó. Ontem nós mandamos três entradas, hoje, olha, nós já mandamos uma entrada no grupo gratuito. Na verdade, foram duas, ó, duas entradas no grupo gratuito hoje já, ok? Então, basicamente todos os dias tem entradas lá também, então quem quiser, entra lá, o link vai estar tá aqui na descrição pra vocês e é totalmente gratuito, beleza? Bom, seguinte, olha só, o assunto do vídeo de hoje é mostrando pra você como sacar o teu dinheiro aqui na Bet365, ok? E eu vou mostrar pra você o quanto que eu lucrei nesses últimos dias primeiramente. Olha só, vou vir aqui, ó, em ganhos e perdas, que é onde eu vejo os meus lucros, ok? Vou clicar aqui nas últimas 48 horas pra você tomar noção, ó. Hoje é dia 3 de janeiro, dia 1. 1 janeiro ou dia 3 de janeiro, um lucro já de 3.957 reais. Se pegarmos aqui os últimos 7 dias, apesar de que não vai ser o total de 7 dias, porque tem mais ou menos 4 dias que eu voltei aqui, porque os últimos dias de janeiro, é, os últimos dias de dezembro eu não, não apostei, são um total aqui basicamente 4.619 reais de lucro. Vamos dizer que talvez em 4 dias, tá? Basicamente. Então eu vou fazer um saque agora, nesse exato momento, de reais. E por que, que eu tô fazendo esse saque? Para quem me acompanha no Instagram, eu falei ontem que eu iria comprar um monitor. De gamer para mim e que a tropa milionária né iria pagar esse monitor para mim e esse monitor chegou para mim ontem à noite já vou até mostrar para vocês deixa eu mostrar para vocês aqui e aí eu vou sacar essa grana já né? eu já peguei o monitor né tirei do meu bolso a grana aqui e vou repor agora o Cabest assim olha o tamanho desse monitor que eu comprei para mim ontem. para quem gosta das paradinhas gamer né isso aqui é muito foda deixa eu ver se dá para dar aqui só meu cpu que não tá aqui em casa porque também tá dando uma reformada nele. Mas olha só pra vocês aí, galera. Top ou não é top, mano? Caraca, top demais, mano. Dá pra jogar... Um... Olha só, ele é curvo, ó. Imagina um jogo aqui, mano. Você que gosta, você gosta de jogar o quê, pai? Vai, Duty, né, pai? O Arzoni. O Arzoni. Dá é, tá pra jogar, mano. Gostou jogar um Fifinha, mas é o Fifa pato, né, mano? O Fifa maior. <risos> não, fala a verdade. É a Pedro, é a Pedro. <risos> Mas enfim, vamos lá, vamos mostrar como é que faz o saque ali para vocês De forma simples, de forma rápida Porque tem várias pessoas que têm dúvidas de como que faz para sacar o dinheiro na Best 305 ó Então é isso, ó Lucro total 4.619, só que eu vou sacar um pouco menos, tá? Eu vou sacar 4, reais aqui, ó E é muito simples, ó Você vai clicar aqui em saques, ok? Na Best 305 aliás, na verdade não é saques não, ok? Vamos lá, ó É em banco, você vai vir aqui nessa opção banco, ok? Aí sim, você vai vir aqui em banco e aí você vai vir aqui nessa opção de saque, ó. Esse que é o valor da minha banca nesse exato momento, ok? E aqui, olha, você vai preencher os seus dados, ok? Eu vou tampar algumas partes aqui porque tem alguns dados que vai poder aparecer, ok? Mas, ó, vai preencher aqui o seu banco, vai colocar aqui o, seu, o código do seu banco. Se você não sabe, é só você pesquisar, por exemplo, ah, meu banco é Bradesco, só você colocar no Google. Qual que é o banco? É, o código do banco Bradesco. Você vai colocar o código do seu banco aqui. E aí tu vai colocar aqui o nome da sua rua, ok? Na primeira linha. Na segunda linha, você vai colocar o bairro onde está o seu banco, na terceira linha você vai colocar a cidade, na quarta linha o estado, beleza? Simplesmente isso, aqui meu nome, aqui os dados da minha conta, tá? E aí seguinte, ó, conta corrente, e aqui eu vou colocar o valor do saque, ó, vou colocar aqui 4... Sinto muito, o Apple Pay não está disponível A Siri aqui. tá louca aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 4 mil reais, galera, ó, 4 mil reais de saque, a minha senha já fica gravada aqui, então eu vou dar... Um ok aqui agora e pronto. Olha aí para vocês, ó. Pedido de saque feito, ok? Então eu posso vir aqui agora em gerenciar os saques, tá? Vou vir, vou vir aqui na opção de gerenciar os saques. Ah, tá. Não está aparecendo aqui ainda. Ainda não está aparecendo aqui como saque pendente tá? Mas enfim, o saque, como você pode ver ali, já foi solicitado. E agora é só aguardar cair na conta. Quem não me segue, me segue lá no Instagram, que assim que cair na conta eu vou estar postando lá também, beleza, soldados? Sempre que estou postando lá pra vocês. Então, segue lá. Mas é isso. Então, pra quem às vezes pergunta ah, dá pra ganhar dinheiro com o mercado de após esportivas? Dá pra ser lucrativo dentro deste mercado? Dá. Desde que você faça da maneira correta. Desde que você faça com gestão, com sabedoria, com cautela. E você faça do jeito certo. Beleza? E é isso. Se você quiser saber mais sobre a tropa, eu vou deixar os links da tropa aqui na descrição. Entra no grupo gratuito. Fala pra galera tá no grupo gratuito aí, mano. Entra, pai. No grupo gratuito lá, todo dia tem green. Bora. Bora pra cima. E é isso daí. Até o próximo vídeo, soldados. E valeu.